Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Luz, eu Nobre, eu estou de volta aqui com o e meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alanius peludo e verde aqui com vocês. Exatamente, Alanios que esqueceu de se depilar aqui comigo hoje porque nós temos que falar de Blanca. Sim, rapaz, um dos personagens que foram revelados aí nesse trailer fabuloso que nós tivemos aí de Street Fighter 6, no Tóquio Game Show, na apresentação da Capcom, que nós cobrimos aqui no canal em live. Se vocês quiserem ver a nossa reação ao vivo, inclusive, tá disponível o um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar aqui, cara, de história de Blanca que eles revelaram pra gente, e também fazer uma análise de um compilado de gameplay personagem que nós montamos aqui pra vocês pessoal Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos próximos vídeos E não se esqueçam da Brasil Game Show, rapaz, que está chegando aí Entre os dias 6 e 12 de outubro, nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias e teremos também, neste mês de setembro, sorteio de ingressos para vocês. Fiquem ligados, principalmente nas nossas lives. E também do nosso querido Censo Meia-Lua, onde vocês podem dar aí o um feedback, cara. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado para vocês. Dispondo aí de dois a cinco minutinhos, vocês ajudam a gente demais com a opinião de vocês sobre o nosso trabalho. Beleza, galera? Então, vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar nossa tela a gente poder começar a ver aqui algumas coisas sobre o nosso querido brasileiro, branquinho aqui, rapaz, ó. Na página oficial do Street Fighter 6, a gente vai seguir aquele mesmo padrão que vocês viram no vídeo do Ken, bora lá dar uma conferida aqui na história, o que eles têm para poder dizer pra gente, que é o seguinte. Defensor benevolente da natureza, Blanca se tornou o guia turístico de aventuras, acreditando que a intimidade com a selva servirá de passaporte para a fama e garantirá uma boa vida para sua amada Mãe, olha que coisa linda. Blanca é um cara de família, Lance. É, tá vendo só? Olha só que coisa interessante. Dando uma pesquisada rápida, talvez eles tenham inspirado né, em alguma, algumas lendas do, fol do folclore brasileiro para criar o Blanca, né? Porque a gente tem algumas entidades ali, eu não sei se a Caipora ou Curupira, que é ruivo e tal. E são defensores da natureza. Olha que beleza. Isso, esse é um elemento que a gente vê incorporado tanto agora no lore quanto na aparência do Blanca, né? Na aparência sempre tava ali, a gente nunca da verdade, ligou uma coisa à outra. Agora tá no lore também. Ai, que coisa linda, né? Pois <risos> <Grandidinho>. É, cara. <risos> Detalhes bem legais esses mesmo. Não tinha me tentado pra isso ou pesquisado pra poder ver se eles tinham puxado realmente pra alguma coisa voltada pro Brasil. E ainda nós temos algumas coisas que o Blanca gosta ou não gosta: peso e altura. Vamos lá, ó. Ele não gosta de formigas correição. Deve ser um tipo de formiga diferente aí, sei lá. Ele não gosta desse tipo de formiga porque deve doer pra caralho a picada, eu acredito, né? Ele curte Saman e bonecos do Blanca Chan Inclusive são incorporados ao gameplay dele Esses bonecos que a gente vai ver daqui a pouquinho Ele tem 1,92 de altura E 98 quilos só no dedo do pé Porque o cara com 1,92 de altura Parru desse jeito, bichão assim fera 98 quilos, meu amigo, não tem como. Como sempre, a capa, né? <risos> dando uma bagunçada nos pesos, pelo menos na nossa humilde opinião, tá? A Capcom tá bagunçando muito nos pesos, velho, na moral. Quanto é de altura, Caio? Tenho, eu tenho 86 de altura, pô. Eu tenho mais de 100 quilos, entendeu? o problema é que é mais alto que o C, velho. Pois é, cara. Pois é. Só que o bicho, ele é muito mais parrudo que eu, entendeu? Eu mesmo sendo <risos> largo do jeito que eu sou, eu não chego nessa proporção nunca na minha vida. Então, assim... Beleza, Capcom novamente aqui com uns pesos <risos> peculiares para os personagens. E aí a gente tem aqui, ó, deixa eu até tocar rapidinho pra galera, ó, Alanios, a voz dele no jogo, que é o do Luiz Bermudes, ó. Escutem só. <risos> Showtime! Showtime! Ele dá um gritinho antes, né? De fera mesmo. <risos> e aqui algumas imagens também do personagem que ficaram extremamente lindas, né, Alanios? Imagens assim, em altíssima resolução. Dá pra gente poder usar como wallpaper e tudo. Olha ah, o Blanca-chan, o bonequinho, que ele vai incorporar no gameplay. E, mano, vamos aproveitar só esse momento aqui, Alanis, pra poder comentar sobre os cenários que a gente já comentou nos outros vídeos, principalmente no nosso react do trailer. Que coisa espetacular esse cenário, hein? Olha o tamanho dessa cobra aqui, velho. Assim, ele é praticamente um, ele é praticamente um remake do cenário do Blanca, do Street Fighter 2, né? Sim. Que tinha aquela cobra no fundo e tal, mas antes eu não conseguia perceber que era tudo cobra ali. <risos> Dá para perceber? Dá, mas no primeiro olhado era tudo árvore, manja. E, cara, tá lindo, sabe? Tá maravilhoso, tá, lindo, sim. tá maravilhoso. Tá sensacional. Cara. Cenários lindos demais aqui, ó. A gente pode ver um pouquinho mais. A cobra aqui saindo em cima, ó, a cabeça dela e tudo. Blanquinha aqui descendo o choque no Jamie, né? Da hora pra caramba, esses efeitos aqui do esqueleto aparecendo e tudo Aqui mais uma imagem dele fazendo um golpe de baixo pra cima no personagem E aqui finalizando com o super arte nível 3, tipo padrão né dos personagens Que eles sempre mostram algumas imagens de gameplay E o final aqui eles mostram ele numa pose de super arte, vamos dizer Muito, muito legal, cara Eu gostei pra caramba do personagem em blanca, nesse sentido E agora vamos pro videozinho compilado aqui que nós montamos pra vocês, pessoal Desse trailer que eles revelaram hoje de gameplay do personagem em si Então aqui já tá rodando em câmera lenta pra vocês, ó E um detalhe que eu tava comentando com o Alanius, cara Que eles modificaram da aparência do Blanca, como a gente pode ver Porque antigamente, pelo menos no 4 e no 5 ali, né Ele tinha um aspecto muito mais de besta de fera do que de um humano mesmo, né Aqui, Sim. agora a gente pode ver, né Alanios, que ele tem uns traços mais de humano mesmo, saca? Mano, olhando assim e bem por alto, falando bem por alto, me lembrou de sina isso aqui. A sobrancelhona, né? O Blanca, ele, ele era mais parecido com um cara, um homem fera, vamos falar assim, né? É, na verdade, sim, vai. O Blanca, ele era a versão menos Homem-Fera que a gente viu dele era do, do, Street, do Super Street Fighter 2. Dali até o, o Hyper Street Fighter 2, a gente tem um Blanca menos monstro, né? Depois do mangá, eles largaram mão ali e aí ele foi ficando cada vez mais monstruoso. E eu achei legal essa, esse toque mais... Pro Super Street, esse, eu gosto desse desse Blanca, assim. Sim, exatamente, cara. E aí, ó, vamos lá dar uma conferidinha no gameplay... O dele é bem mais curto do que o do Ken, tá, pessoal? Aqui a gente tem a apresentação do personagem. Legal pra caramba. Olha o tamanho disso, cara. Não tem 98 quilos muito isso aí. Pelo amor de Deus. Ó, a gente tá vendo. É, bicho. A gente tá vendo alguns agarrões aí por parte dele, né, Alandes? Ó, Mano, ele parece um gurilão te batendo, tá ligado? Pois é. Os ataques característicos ali, dando a roladinha, o Blanca-chan, que ele energiza, dá pra, fazer, dá pra fazer uns setupzinhos legais com isso aí, hein, Alanis? Pois é, você viu que ele solta o Blanca-chan, pula pro outro lado, então é praticamente um cross-up que ele tá fazendo ali, né? Exatamente. Quando ele solta o Blanca-chan ali, faz um setupzinho, pula pro outro lado e volta, quer dizer, safado. É, exato, é. <risos> Inclusive, nossa, que mordida, hein? Inclusive, nesse trecho aqui, ó, ele dá essa subidinha, deixa eu ver isso aqui, ó. Ah, ele bateu no cara você viu que ele abaixou e depois bateu de baixo uhum. pra cima, será que isso aqui é uma espécie de stance que ele vai fazer, onde por exemplo, ele entra naquela posição e a gente aperta um botão diferente, ele faz um negócio diferente com cada botão que a gente apertar será? Porque ele bateu de baixo pra cima será que ele tem outros tipos de movimento a partir daquela posição? O socão de baixo pra cima ele já tinha antes, né? Mas esse daí ele jogou o cara pra cima praticamente Exato! Então... É, pode ser que ele tenha essência igual a Chun-Li, né? A Chun-Li já, já tem essa mecânica. Pois é, que, cara. Aqui... O, que, o que me parece interessante nisso que você tá falando é que a gente vai ter bastante ferramenta pro Blanca, né? Exatamente, cara. Esse é um ponto, entendeu? E aqui, ó, a gente pode ver ele usando o Super Art nível 2, né? Que a gente tem essa pequena animação que dá uma focada no personagem. Aí ele utiliza o golpe. E essas mordidas aí, ó... E logo seguido do Super Arte Nível 3 é, na, verdade, as, na verdade as mordidas são o início do Super Arte Nível 3 é. dele né Onde a gente finaliza aqui agora, que legal pra caramba, inclusive A gente tem um pequeno corte ali e aquele trecho, Alanis, que a gente viu Do vídeo do Ken, uh -huh. onde o Blanca também tá dentro desse gameplay Então a gente chegou a ver isso aí no vídeo uh -huh. do Ken Ele não desempenha tanto, ele mais apanha do que qualquer coisa, mas a gente consegue <risos> ver alguns golpes do personagem aqui acontecendo, quando o Kent parar de bater nele, né? Para, Kent, tá bom, bolo, chega. É, ali a, gente, ali a gente viu o Drive Impact dele, né? Então, alcance Sim. violento, né? Exato. E uma coisa interessante, cara, você viu que os Drive Impacts ali deram um Clash, né? E aí eles Sim. saíram os Verdade. dois, assim, cada um para um canto da tela. E até fala no texto ali embaixo, quando isso acontece, que... Se os dois Drive Impacts batem no primeiro frame, dá esse clash e eles vão cada um para um canto. É, a gente viu no comecinho ali um, um combinho do Blanca, né? Baixo chute fraco, levantando chute fraco de novo ali, cancelando na bolinha. Então... Olha lá, chutinho, chutinho e bolinhas. Exatamente. Combinho o clássico ali de novo, né? Muito característico do personagem, acabou o Ifan ali. Nossa senhora, de cara no chão poder tomar um combo. Ó, pra você vê que beleza. Eu, eu gostei bastante do que, do que eles mostraram do Blanca. Sabe? As animações dele estão muito boas também. Eu também gostei pra caramba do estilo de gameplay dele, né? Embora, assim, seja bem mais rápido, mais curto, vamos dizer, do que o Ken. E também um pouco do que os outros personagens, como vocês vão ver nos próximos vídeos que a gente trouxer do Dalcy e do, do Honda. Mas, assim, o pouco que a gente pode ver do Blanca tem muitos golpes característicos interessantes. E o personagem, ele provavelmente vai dar trabalho, assim como ele dava. Pra algumas pessoas no Street Fighter V, cara, porque eu lembro de partidas onde o cara sabia jogar de Blanca que meu amigo! Mas é isso, minha gente, é... isso era tudo que a gente tinha pra poder cobrir do Blanca mesmo, entendeu? Ele tem menos trechos de gameplay do que o Ken, vamos dizer assim, mas algumas coisas bem legais. Vamos torcer para pra Capcom ele não demorar muito poder mostrar mais gameplays do personagem pra gente, que a gente vai trazer aqui no canal para vocês também. E agora nós queremos saber de você, querido espectador que tá assistindo agora. O que, que vocês acharam do nosso querido Blanquinha, cara, com esses golpes aqui, com esse setup do Blanca Chan e tudo mais, a aparência dele também. A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo aí. E, mais uma vez, não se esqueçam, né, Alana, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais, né? Vamos!